E o mundo empreendedor aterrizou em Portugal, mais precisamente na cidade de Estoril. Nós viemos até aqui para conhecer a história da Tatiana e da Fabiana, duas cariocas que vieram em busca do seu sonho empreendedor na Europa. Vamos entender as principais dificuldades, características e, mais do que isso, as vantagens de se abrir um negócio por aqui. Vamos nessa? Então gente, muito obrigado por receber o Mundo Empreendedor aqui no escritório de vocês. É uma grande satisfação ter a oportunidade de entender e de espelhar nas histórias de brasileiros que conseguiram trilhar esse sonho empreendedor. Né? E pra gente começar essa conversa, eu queria que vocês contassem pra gente um pouco de como que surgiu a WeHostU. Qual que é a história de vocês antes de, antes de chegar aqui, antes de criar essa empresa? Ah, Obrigada. Obrigada primeiro pela oportunidade. A gente poder falar um pouquinho encorajar essas pessoas que estão aí querendo empreender pelo mundo afora, e confesso que é uma tarefa sempre muito duvidosa, mas vale a pena no final, é o Roxo surgiu de uma necessidade que hoje, é, a gente repara que Portugal está recebendo muitos imigrantes, não é? E, a gente, e é o Roxo surgiu dessa, dessa nova demanda. Tanto eu quanto a Fabiana já fomos imigrantes há 11 anos atrás, e sabemos muito bem os processos e as burocracias de se integrar no novo país, por mais que a língua seja mesmo, o processo, toda a parte burocrática para você conseguir alugar uma casa, para você comprar um carro, todos esses pequenos, se não, são muito complicados quando a gente está num país que não é o nosso de costume. E a, a por experiência própria, isso foi algo que que nós passamos algum sufoco, digamos assim, quando chegamos. Quando a gente, como é que foi essa experiência? 11 anos atrás? É, era outro Portugal, era outro Portugal, era um Portugal que estava quase entrando numa crise. Né? E que a gente teve assim, uma grande vaga das pessoas saindo de Portugal. E todo mundo dizia: Mas vocês vão ficar em Portugal? O que vocês têm para fazer aí? O que, que vocês estão fazendo aí? É? Ninguém entendia. Ninguém Está todo mundo indo o Brasil. Brasil é a bola da vez. Agora os negócios estão todos aqui. E eu falava assim: Não. Onde há, onde há alguma crise é sempre alguma oportunidade. Não é. Vamos a gente... apostar. Não é? Vamos apostar. E, e nós, nós nem nos conhecíamos ainda. Não. não. Na realidade, nós nos conhecemos há pouco tempo. né Porque quando. Eu acho que nós nos conhecemos eu e o Roche eu... é, nasceu, nasceu. foi assim, um casamento, né? Nos conhecemos na escola dos nossos filhos, eles estudavam juntos e eram os melhores amigos na sala, aqui em Portugal. Aqui em Portugal é. E nós nem sabíamos disso, que eles eram os melhores amigos, enfim, e depois a diretora da, não foi a diretora da escola, a professora. Ela falou, olha, vocês duas têm que se conhecer, porque Fabiana e Tatiana, cariocas, os dois filhos estudam na mesma, na mesma sala, são os melhores amigos, vocês duas fazem aniversário no mesmo dia. <risos> Aí, não, nós temos que nos conhecer. Então, E daí surgiu um almoço, um jantar, e daí começou uma amizade né, entre as famílias. E, e nós começamos a, a perceber que nós ajudávamos muito todos os que vinham pra cá, os brasileiros, nomeadamente porque... Somos brasileiros, então todo mundo pedir ajuda. Olha, a gente vai pra Cascais, vai para Portugal. É, procura a Fabiana, procura a Tatiana. Então começou tudo muito leve. Muito né? informal. Muito né? informal. Todo mundo nos procurava por amizade, para essa conexão. Muito natural, né? Eu conheci claro. em outros empreendedores também e eles comentaram isso, assim. Olha, naturalmente as pessoas acabavam me vendo como uma referência é, e me perguntando e eu ajudando, e isso acabou tornando um negócio. O engraçado é porque esse processo da UAI, na verdade, já poderia ter acontecido há um tempo atrás. Uhum. Só que a gente não olhou para isso como oportunidade, porque quando houve a crise. Muitas pessoas e muitos portugueses me procuravam, já que eu estava aqui, para saber como era estar no Brasil, é. né? Então, é nós era o contrário. contrário. Como é que ia é estar no Brasil? Como é que eu alugo uma casa? Como é que ia é morar lá? Me faz um enquadramento do que é que eu posso fazer daqui, o que é que eu posso levar. Então foi engraçado porque nessa altura Fizemos um relocation sem saber que estávamos ali a trabalhar uma oportunidade que depois viria a ser a nossa empresa, né? E como a Fabiana também mencionou bem, assim, a gente num primeiro papo, nesse primeiro almoço, duas mulheres Carioca durou sempre três, quatro, cinco horas, né? <risos> <outra>. <risos> ah. isso, um amor. E surgiu falou assim, nossa, eu tenho ajudado tanta gente, a eu também. Quem acendeu uma luzinha e falou assim, temos uma oportunidade de negócio. Então vamos estruturar uma empresa, vamos fazer disso um negócio, vamos prestar uma assessoria. Porque eu acho que o mais importante de quando a pessoa chega aqui, antes de querer ir, quer ir para Portugal, é entender o que é Portugal, o enquadramento necessário para estar em Portugal. Não só a nível econômico, porque a realidade econômica é muito diferente do Brasil, mas a nível também de expectativas profissionais, pessoais, tudo isso, porque... Você tá cruzando o Atlântico, né? Você tá mudando, você tá deixando a sua raiz. Que é a sua história, a sua família, tudo. E eu lembro que uma coisa que me impressionou, e acho que é tido, que é você também, foi na escolinha do meu filho, a primeira festa. As músicas infantis eu não sabia nenhuma. É. E Desculpa, foi não, ali, isso. foi ali sete anos depois de eu estar em Portugal, que eu percebi que eu não pertencia a Portugal. E que naquele momento eu precisava pertencer. Então eu saí correndo, comprei um CD e ficava ouvindo no, no carro. carro. Assim, ah, aí a próxima festinha do outro ano, eu já fui, yes! Éramos tipo as mães perdidas, né, é. da escola. Que exatamente. As universidades diferentes, não tinha tanto brasileiro assim, né, antigamente. Era, tipo... E o um meu momento de Portugal, assim, o que, que, como, como vocês enxergam que está tipo, o cenário econômico, a conjuntura de Portugal aqui na né, Europa, no mundo, como é que vocês estão enxergando isso? É, Portugal é um país que eu costumo dizer que pra mim é um país de referência a nível de promoção mundial. É, o Portugal é um país que não tem muitas indústrias, é um país que, que se desenvolveu pouco a esse nível, mas é um país que se promociona muito a nível do turismo. Uhum. Então isso deu uma notoriedade muito grande. Portugal foi eleito o quinto país mais seguro do mundo, por cinco ou seis vezes o destino, melhor destino da Europa, é, o, o Porto foi o eleito o melhor destino de férias. É, Portugal tá na moda. Tá na moda, uhum. tá super na moda. E eu acho que eles fizeram isso de uma maneira muito inteligente. Porque agora estão querendo, estão captando pessoas que têm interesse em investir em Portugal. Né? Então toda essa abertura as pessoas me perguntam, mas por que Portugal Está abrindo tanto, está abrindo porque a gente precisa desenvolver economia, a gente precisa de mão de obra, precisa de gerar capital, gerar conhecimento e que isso seja constante. Né? E é muito legal que com a vinda da, da WebSub, já dois anos atrás, Portugal, além de todo esse aspecto turístico e tudo mais, virou também um polo tecnológico. Então agora a gente tem é, abertura de empresas, a gente tem toda a parte de assessoria startups, a gente tem missões empresariais, a gente tem todo um, um projeto do governo para que isso aconteça em Portugal, mas sempre focando em desenvolver internamente, nacionalmente, algum tipo de benefício para o país. Legal. Então, assim, como eu digo, a hora é agora. E aí, para aproveitar essa hora, o que um brasileiro precisa de fazer para abrir um negócio aqui em Portugal? Assim, qual o caminho que vocês dão, assim, a luz que vocês podem dar para quem está no Brasil interessado em abrir um negócio aqui? É A primeira coisa é o vídeo. Né? A pessoa tem que vir para cá legalmente, tem que, é, isso é, um, é o primeiro passo para iniciar qualquer conversa é saber se ela tem direito à nacionalidade, se ela vai tirar o um passaporte português, ou se ela tem algum outro passaporte europeu, ou se ela está enquadrada no visto, né? se ela pode vir como um aposentado, com rendimentos próprios, ou se ela vai construir alguma empresa aqui que vai empregar um número X de, empresar, de empregados de mar... e tudo mais. Tendo essa etapa resolvida, a questão da construção da empresa, normalmente, o que a gente oferece? E eu acho que é muito importante, a gente faz sempre um estudo de viabilidade do negócio. Porque há muitos negócios que funcionam no Brasil. O Brasil tem uma dimensão muito grande, um mercado muito consumidor e rotativo. E quando vem para Portugal, a gente está falando de um mercado menor, com uma tendência de consumo muito moderada. E o que a Fabi sempre fala, né, a gente tem que pensar... Europa! Europa. Nessa é uma porta para a Europa. É uma né? porta de entrada para a Europa. É. Sempre foi, né? Sempre foi. Desde a época das expedições, é. paravam aqui todas as embarcações é. para a Europa. Mas exatamente, a gente diz: olha, vem para cá, estrutura o um negócio é. aqui, aproveita Portugal, que é um país que te pode beneficiar de algum tipo de estudo de mercado, porque nem tudo que funciona lá funciona aqui. Há sempre uma, podemos dizer, uma nacionalização do produto, né? É. Tem que dar uma cara, uma envelopada para os hábitos europeus. E depois a gente, depois que a gente faz esse estudo, ok, vamos seguir em frente, tem consumo, vai ser rentável, aí a gente fala, então, agora vamos operacionar, vamos colocar a mão na massa é. e fazer o. Então não adianta o é se que jogar. Que você jogar, a gente sempre fala isso para os nossos clientes, né? A primeira reunião, não se joga. Vem, estrutura tudo, vem com calma, porque a expectativa é muito grande. Chega que não é aquilo que já imaginava vindo do Brasil, porque lá funciona muito bem, ou que em outro país funciona e aqui talvez não funcione. Então tem que ser tudo com calma, tem que ser passo a passo, tem que estruturar e pensar é isso, a nível Europa. É. é lógico que tem um ou outro negócio que você vai desenvolver muito bem em Portugal, por exemplo, falando do turismo, o foco é Portugal, né? Então depende muito da área. É. Legal. E quanto, quanto tempo já tem o e Vocês estão há quanto tempo no mercado? O é, rosto formalmente um está um ano e meio. Mas nós já trabalhávamos isso informalmente, de uma maneira individual, foi quando a gente estruturou e falou, olha, tem um anime e meio que a gente falou, vamos virar um business, vamos, é. e vamos desenvolver aqui oportunidades, e tem, a gente agora vai comemorar dois anos, já. né? Ah, que... é a verdade. É. É. E a gente, falando, é, graças, tudo, a Deus. graças a Deus. A única coisa agora que é um pouco vilã da história, que é importante também a gente é, pontuar, é, porque eu digo para a Fabiana, né, a gente vem, as pessoas vêm com uma bagagem de expectativas. Né, e que corra tudo bem, e, e nosso trabalho é fazer que isso corra bem, porque o nosso negócio não está só em resolver a parte deles e tá aqui sua casa, tá aqui o carro, a escola do seu filho, tá aqui, não, a gente tem um, um cuidado com a integração social, e que aí eu acho que é um diferencial, porque é o lado humano da coisa, né? quando a pessoa muda de país, ela deixou os amigos, como a gente disse no início, deixou toda uma história e chegou aqui sem conhecer ninguém, e a Fabiana é muito mais festeira do que eu nesse aspecto. Procura, a gente procura sempre fazer, desenvolver eventos, integrar essas pessoas com a comunidade portuguesa, para elas não viverem naquela bolha é, brasileira mundo, que acontece. E... Que acontece muito, por exemplo, nos Estados Unidos, tem cidades que você não fala nem inglês, né? Eu morei lá e não, não, não se falava nem inglês. Então a gente tem esse cuidado que as pessoas se enterem na cultura, porque isso faz com que você se sinta mas em casa, que você se sinta parte do processo. Que você é. se sustente, se, se né? Porque a gente sabe que a vida não é só do, do trabalho. Exatamente. Tudo, todos os pilares Essa parte social né? é muito importante. É. É, todo mundo chega aqui e faz exatamente isso, né? Cuida de tudo e depois chega... E agora? Conhecer quem? Aonde? Como? Quando? O que, que eu vou fazer em Portugal, hum. né? Então, nós, nós finalizamos, na verdade, esse... Acorte esse processo todo com um sorriso, uma roxa e um abraço, sabe? É mais ou menos isso. Eu me encantei no site de vocês quando eu entrei, que tem lá o seu primeiro abraço em Portugal. É, exatamente, eu achei um é propósito, assim, muito fantástico, porque realmente é o que precisa as pessoas é. que estão é, fora de casa, né? Se vêm desamparadas. É de, isso. Pelo que vocês estão falando, tá muito alinhado com o que aparece na cara do site. Era o que, assim, que nós gostaríamos de ter recebido quando nós embarcamos em Portugal. E não tivemos. E não tivemos essa oportunidade, né? É. Foi tudo... Tivemos Português, claro, porque nós tivemos né, vários amigos, mas essa conexão rápida e falar, olha, toma aqui, tá tudo pronto, faz isso, faz aquilo, não tivemos essa, esse suporte, né? Tivemos que ir ali aos pouquinhos e devagar, batendo um pouco de cabeça, né? A cabeça ali bagar, né? É, mas aposto que foram essas e batidas aprendendo. de cabeça que trouxeram os aprendizados. É, exato, tivermos... é o know-how hoje. É é. O e, eu, e na verdade é o nosso diferencial, né? Porque a gente sabe como chegar lá. É então se você for sozinho tentar tirar um NIF que é o que vale o CPF aqui em Portugal, você vai bater com a cabeça, a gente já sabe o que precisa, vamos encurtar aqui o caminho, vamos chegar lá já com as é. coisas orientadas, com os documentos como tem que ser, com tudo pronto. Hoje o grande maior vilão hoje da, do nosso projeto é o Câmbio, que não está ajudando muito, né? Quatro é. e não tá isso faz e meses de sorte, se você der sorte, eu comprei a viagem viu? agora, foi mais. Não, foi mais, foi 4 e 87. Pois é, nossa, a... isso inviabiliza muita isso coisa, né? né? Mas também, por outro lado, é, abre os olhos de empresários que querem faturar em euro, né? Claro. Então também é uma coisa bacana. Vale a pena. E meninas, nessa história de vocês aí, se vocês tivessem que resumir um ensinamento, uma grande lição que vocês passaram na trajetória para deixar como contribuição dos nossos telespectadores, é, quem que vocês é, tirariam como grande aprendizagem? É, eu costumo dizer que, que o meu lema de vida é super textil, é usado por todo mundo, mas é uma coisa que me move todo dia quando eu levanto de manhã e falo assim, que bom que hoje eu lutei e consigo trabalhar para mim. Então é muito pelo fato de você quer vir empreender, você quer abrir o seu negócio, é não desistir dos primeiros obstáculos, porque como a gente disse assim, a gente está 11 anos aqui, ao rosto só existe há um ano e meio. Imagina todo esse processo, nove anos e meio que a gente está batendo cabeça, tentando entender o nosso lugar no mundo, como, como desenvolver o negócio, que pilares a gente vai conseguir construir, que empresa vai ser essa, né? que cara a gente vai dar ao mundo, o que, que vai ser isso. Então, se você quer empreender, há sempre oportunidade, eu acho que a lição a maior é isso. Nunca desista dos seus sonhos, é super clichê, eu sei, está escrito em todos os lugares, mas é verdade, assim. se você faz com amor, se você faz com aninho, se você acredita no projeto, não tem como ele fracassar. É, eu acho assim, complementando, compartilhando a sua percepção aí, acho que as pessoas elas, elas, elas sabem, muitos sabem desses clichês, dessas abordagens, mas a diferença é colocar em prática, né? É. Todo mundo sabe que tem que trabalhar pesado, que tem Aham. que se dedicar, que tem que ter persistência, resiliência, sonhar grande, papapá, é. Mas e aí? E a execução? Exatamente. E o dia a dia? Eu né? acho que tem que ter aquela coragem inicial também, né? de arriscar. É lógico que tem muita gente que vem com a família, que vem com o filho, é um pouco mais difícil e começa a pensar, mas se você pensar no futuro dos filhos, que no Brasil já não tá dando mais, né? Se eu vou pensar no futuro dos meus filhos e vou pensar no meu futuro, na minha qualidade de vida, é, é, eu acho que é essa, essa energia que tem que tirar lá dentro, essa força pra você continuar e falar ok, então eu vou me reinventar. Eu acho que o reinventar vir pra cá é o principal. É, muitas pessoas não querem trazer o seu negócio de lá e isso que nós acabamos de falar, não vai dar certo aqui, ou talvez seja um pouco mais devagar, então se reinventa, tenta pegar uma outra, quantas pessoas nós já conhecemos que eram CEOs e tal, vários clientes nossos, inclusive amigos, vieram pra cá e montaram um café, e montaram umas outras coisas, uma, uma loja online, ou seja, não tem nada a ver com o passado deles, mas estão muito mais felizes agora. E o que interessa é isso, é a qualidade de vida, é viver com amor, com paz, com tranquilidade e pensar no futuro dos filhos. E é muito, é muito gratificante você poder ter a oportunidade de se reinventar aos 50, aos 60, não é? Aos 70, a gente tem que com 70 anos que querem fazer acontecer. Viraram pintores, olha, eu sempre quis, passei uma vida inteira dentro de um escritório e agora eu quero pintar. Então assim, essa oportunidade de se reinventar, como a Fábio apontou bem, é muito interessante e é muito legal. Agora tem que vir, tem que vir com pensamento, não acreditar que o primeiro fracasso é só um, um, que é uma sentença de morte. Eu li, eu li alguns livros do Steve Jobs ele teve 500 projetos fracassados até chegar na Apple, no iPhone e tudo mais. Mas ele passou por um período muito, muito turbulento. então eu acho que o um empreendedor hoje vem muito com aquela ideia de que ele tem que ter sucesso a primeira. E o sucesso ele é a construção de várias derrotas, né? de vários fracassos. Então, é, a gente bateu muito a cabeça aqui. Não foi fácil, foi difícil, mas nasceu. Chegou. Chegou e deu certo. É verdade. Parabéns, meninas, De verdade. Eu, eu fico orgulhoso. É... É, me sinto privilegiado de poder ter a oportunidade de conhecer pessoas como vocês e perceber histórias como as de vocês porque realmente mostra que é, se a gente trabalhar duro, se tiver persistência, a dedicação, é adaptação às mudanças e tudo isso, tem como chegar lá. Né? Vai, eu acho sim. que é isso que quem está nos assistindo está buscando, né? buscando uma esperança, uma oportunidade, é. É, pensar em com, com, com, com, quais alternativas para poder é, trilhar o sucesso fora também. Né? Então, eu desejo novos. Sucesso para vocês, é, eu acho um negócio de extremo potencial, Você tem que pensar já em começar a escalar esse We Roll Show, around the world, you know? sabe? Já nos em... pediram para ir para a França, para Espanha, para Grécia. Por enquanto a gente está fazendo as parcerias, que eu acho que é a principal, né? o nosso... nós não vivemos sozinhas, né? claro, duas pessoas não dão conta disso. E agora o nosso staff também está aumentando cada vez mais, mas as nossas parcerias em outros países também estão ficando mais fortes e essa é a nossa conexão. Maria, eu que está tá sendo bem legal. Eu acho um potencial de escala fantástico, então quero mais uma vez agradecer Obrigada. pela contribuição de Ilumina e pela oportunidade de compartilhar essa experiência, porque eu tenho certeza que eu acho que é a melhor forma, como você falou, Tati, que leu os livros do Steve Jobs, certamente você está querendo entender Enxugar. o que esse cara fez é, para fazer o que é. fez, né? Mas eu quero ter uma maçãzinha no meu carro, não <risos> <pena. risos> tem que Eu tenho que descobrir a minha maçã. Né? E, foi e aí, com esse compartilhamento, você está, de certa forma, compartilhando a sua maçã é com os outros é também. Que, espero que, você, que o nosso exemplo seja uma inspiração mesmo para as pessoas verem que pode dar certo. Que realmente, assim, tem sempre espaço é para a Tem sempre obrigado. espaço para boas ideias. Muito obrigado, gente. Obrigada, Obrigada você parabéns, Obrigada, Então, se você tem interesse em assistir histórias como essa, em compartilhar experiências e ter a oportunidade de beber na fonte com empreendedores que chegaram lá, dá o seu like no vídeo. E segue o nosso canal. Te vejo sempre. Até mais.